Sorte lá Bianca, agilidade do trabalho, quem sabe lá? Ela vai trabalhando, vai trabalhando, primeiro, então você trabalhou legal Capricha lá Bianca, capricha Bianca A final tá com você também Bianca vai fazer o poder final a sua A galera que tá tentando fazer um aluno Tem que ter que lá Troca Bianca, toca Bianca, toca Pra lá vai concluída pais, essas top 5 É uma querendo atropelar a outra Não vem margem pra erro Ainda faltam 3 e a quinta e a quarta já mostrou Que estão viva na prova Mandou um recado para as líderes hein? Vamos ver o tempo Star Ribeiro chega o melhor tempo até agora Para os gritos e aplausos de vocês Tempo da competidora 15 1, 2, 5 a grande salva de bola Bom Se ela mandou no 15-1 um, Agora nós vamos ter As últimas competidoras Que vão ter andar no 14,9 e quebrar o recorde da pista. Muito bem, você que acompanhou aí essa brilhante competição, esse momento aqui que trouxe um troféu, inclusive está aqui na capa do nosso jornal e a gente vai falar um pouquinho sobre esse, essa competição com a Bianca Bielek, 15 anos, desde os 9, treina com cavalo. Ô Bianca, seja bem-vindo ao Riomafromix. Muito obrigado. É uma satisfação estar aqui com vocês e poder fazer essa entrevista. Que legal. Segundo o seu pai, você é um fã do Riomafromix, é verdade? <risos> Sim. Sou muito fã mesmo, desde pequena já. É, Você tem 15, 10 anos, a gente uhum. começou e. Você já era bem menor, Sim. né? Sim. <risos> Como que é fazer 15 anos? Bem. 15 anos a gente só faz uma vez, né, igual todas as idades e, bem, não sei se mudou muita coisa assim, mas é divertido, sabe, a gente aprende coisas novas e tudo mais. Você já fez 15 ou vai fazer? Já fiz 15. Já fez 15. Mês que vem eu faço 16. 16 anos. 16 anos. Teve festa, teve. Dançou de princesa? Teve... Não, tive festa, porque era bem no início. Na era pandemia? Na pandemia, bem quando tava no auge, assim, sabe? Daí eu só fiz uma festa para uns amigos mesmo lá em casa, bem casualzinho. Super, super é. restrita? Sim. E agora, só esperar o casamento ou não? Para fazer festa? <risos> não, né? Tem que fazer mais festa. Tá certo. Ô, Bianca, me conta aí, você, de onde que surgiu essa ideia, esse desejo de treinar com cavalo? Bem, eu sempre gostei de cavalo desde pequena, que meu pai tinha cavalo, sempre me incentivava dessas coisas. E teve um dia que eu cheguei e falei pra ele que eu queria ir lá no Recanto Machado, conhecer os cavalos, ver como que era. E meu pai me levou lá, levou meu irmão também e eu comecei a tomar gosto pela coisa e desde aquele dia nunca mais parei, sabe? Daí foi isso aí. E me dizem, não sei se é verdade, como que você vê isso, que hoje a gente fala que o melhor amigo do homem é o, ca... é o, é o cão, né, o cachorrinho. Mas já foi o melhor amigo do homem, o cavalo. Pra você, quem quer é teu melhor amigo? Mais o cavalo ou mais o cãozinho? Na minha uh, opinião, o meu animal preferido mesmo é o cavalo, sabe? Eu não gosto muito de cachorro, não sou muito, sabe? Tenho, não tenho muita afinidade com cachorro, mas meu irmão tem bastante. Mas para mim mesmo é o cavalo. E, e, e cachorro, você tem alguma coisa em casa? Animal, bicho, papagaio? A gente no... tem lá no, no nosso área, sabe? Um cachorro, um pastor alemão. Em casa não? Em casa não. Que legal. Ô, Bianca, e como é que foi? Porque esse não foi o primeiro, né? A gente olha você treinando ali e fazendo a competição, mas não foi o primeiro, já teve uma longa história. Sim, já teve bastante competições, já que eu participei com outros cavalos e já teve várias conquistas também. conta pra nós como é que foi essas conquistas. Bem... A minha primeira prova, não lembro muito bem que ano que foi Mas foi com o cavalo, que o nome dele era Mustang E desde aquela prova eu já fui me destacando bastante no esporte, sabe? E foi correndo assim, foi indo ao longo dos, dos anos Foi é, tendo mais habilidade no esporte E é isso aí mesmo, só treinando e bastante E como que é o nome do atual cavalo? É, o nome dele é ST Femme Sugar Como? ST ST... FEME Femi... Sugar. E por que esse nome? Bem, eu não sei, por causa que ele já veio com esse nome quando a gente comprou. E identificou. É, por causa que o ST que tem na frente é em homenagem ao Aras, que ele foi criado, sabe? Entendi. É legal. o flor falou, eu falei, MST, é, que cavalo maluco é esse? <risos> <risos> Vamos lá. E, e você chega lá para treinar com o cavalo. É... Qualquer um pode treinar com um cavalo hoje, como que você... É? Porque sim, inclusive o cavalo é usado para terapias e tudo mais, né? Ele é um animal dócil, porque sim, eu não tenho um contato nenhum com o cavalo, acho que o mais próximo que eu cheguei de um cavalo foi de dar reportagem. Mas é, você treinar, ele é um animal dócil, como que é esse trato, você e o animal? Bem, é, depende muito do cavalo, né? Tem cavalo para cada pessoa montar, digamos. Tipo, tendo o cavalo mais calmo até o cavalo mais agitado, digamos. Então, os meus cavalos que eu tive até agora são cavalos bem dóceis, não, nunca teve nenhum problema com eles e nem com nenhum cavalo, na verdade, que eu já vi ou tudo mais lá do recanto, na verdade, não tem nenhum problema, sabe? mas basicamente você tem que ter né um afeto junto com o cavalo uma intimidade com ele tem que estar em sincronia com ele e tudo isso ajuda bastante e você sente essa cli... não sei se seria o clima ou não né, você o cavalo você consegue ter essa afinidade um com o outro e conversar como é que é essa tua relação com teu animal nossa minha relação com os meus animais são bem profunda sabe a gente é Tipo, amigo, sabe? De verdade. Mesmo ele não conseguindo falar comigo, não conseguindo falar com ele... Você conversa com ele? Conversa. mesmo você não me com o cavalo? Ah, digo várias coisas, sabe? Quando eu tô meio triste, às vezes eu vou lá e falo com ele. daí tudo isso, sabe? É bastante sentimental, sabe? Mas até a gente ter essa afinidade com o cavalo e tudo mais... Demora um certo tempo pra você montar um conjunto com ele, sabe? Pra você conseguir ir bem com eles na, na pista. Fazer um bom tempo. Fazer um... Um percurso bom lá dos três sambores Demora um tempo, não é do dia pra noite Que vai acontecer também, sabe, mas Se você treinar e se dedicar Dá tudo certo E acho que com o tempo também, ele vai pegando confiança com você E você, na pessoa também, né Sim, tanto ele com você e você com ele né Os dois Hoje você passa quantos dias sem ver ele, por exemplo? Tem uma frequência que vocês... É, eu vou duas vezes por semana treinar Tô Duas vezes por semana você tá uh -huh, lá Aham, duas vezes na semana E passa o tempo que você... Aham uh -huh. Com ele lá e é, uma coisa muito legal do vídeo, né? O pessoal pôde assistir no, no vídeo, quero até passar um pouquinho do vídeo agora também. Você se transforma quando você monta um cavalo, né? O que, que acontece ali? Cara, assim, quando, a gente, quando eu entro dentro da pista, eu só penso que eu tenho que dar o meu melhor lá dentro. Não importa qual seja o resultado, se eu vou ganhar ou se eu não vou ganhar... Eu tento dar o meu melhor, né? E sempre falo com o meu cavalo antes que a gente tem que tentar fazer o que a gente sempre faz nos treinos, pra dar tudo certo. E... Sei lá, sabe? Não tem como explicar a sensação que É uma que paixão sinto. que acontece É, ali, dentro né? da arena é... Você vai pro tudo ou nada mesmo, sabe? E é isso aí. Porque você, naturalmente, você é mais tímida, né? Você já é mais... No teu cantinho. É, depende, E Sim. ali você vira um gigante ali na competição. <risos> Sim. Que legal. E... Que tipo de treino que você faz? Porque você falou que também tem a competição a... oficial, treino oficial, e tem as outras que não é oficial. Qual que é a diferença de um pro outro? O... Os campeonatos? Os campeonatos. Ah, sim. Tem o campeonato que é de... que é tipo WQM, NBH, SCQM, essas coisas, sabe? Que daí é com a pista oficial, que são as medidas oficiais dos três tambores. Que é a a competição que eu participo mesmo e daí tem o rodeio que daí não é com as com as medidas as mesmas oficiais. medidas da, da prova dos três tambores oficiais E o que, que pode dar errado numa competição por exemplo de três tambores ou que você já tenha feito errado nos seus campeonatos lá ah pode acontecer de você derrubar um tambor né que não é o caso você não deve fazer isso né mas é complicado é, pode acontecer pode acontecer né que daí se você derrubar um, aumenta cinco segundos no teu tempo do cronômetro. Daí é complicado você conseguir ganhar. Que aí você perde por questão de milésimos de Sim. minuto. Sim, é, perde por uns segundos aí. Tá. Ou você não pode derrubar tambor, o que mais? Não posso derrubar tambor... É... Bem, errar a ordem ali. Do... É, eu errar a ordem não pode errar também. Mas acho que errar a ordem também é difícil, porque você tá toda vez treinando, né? É, é difícil errar a ordem. Só se você errar mesmo é porque você não tá ainda em conjunto com o cavalo, sabe? Quando eu tinha... Quando eu tive meu segundo cavalo, a gente teve bastante dificuldade pra conseguir acertar, sabe? Porque, tipo, ele chegava no segundo tambor, tá aqui o segundo tambor, né? Em vez de ele chegar e virar assim, ó, ele pegava e ele não virava. Ele só vinha hum. assim, sabe? Porque a gente não tinha uma sincronia junto ainda, sabe? A gente não... Não tinha um conjunto montado, mas com o decorrer dos treinos a gente conseguiu virar os tambores certinho e conseguir bastantes títulos. Que legal. Quantos títulos você já tem no total? Nossa, eu não faço a menor ideia, mas creio que... Olha, não faço a menor ideia. Mas de troféu que eu tenho lá em casa, eu devo ter mais de 50. Mais de 50 troféu? Mais de 50 Em competições. Em competições. Então esse não foi só um por acaso. Tem uma sequência. É. Mas esse daí, desse rodeio, a gente foi, sabe, na cabeça já que eu não ia ganhar. Por causa que tinha muita mulher boa competindo. E segunda vez que eu corria rodeio já e... Sabe, a gente tinha na cabeça que eu ia ficar em cinco 5 ali pelo menos, Sabe? Mas, em primeiro lugar, a gente não imaginava mesmo, de verdade. Ainda mais que tinha 40 mulheres correndo, tudo mulher boa correndo e... Mas, graças a Deus, é tudo certo. tudo certo. Tem alguma idade... Por exemplo, assim, no, no boxe tem lá por peso, né? Conforme o peso é, o, é uma categoria. No teu caso, tem é, masculino e feminino? Tem alguma diferença? Bem, depende da categoria, sabe? Tem categoria de, é, dividida por idade, categoria por peso, por sexo, por habilidade também, digamos, que daí tem as profissionais, que daí é só treinadores que podem correr, sabe? Uhum. Tem as abertas, que daí tem acho que aberta qualquer um pode correr, na verdade não sei. E daí tem as jovens, que daí tem jovem A, jovem B, jovem C, que daí é puridade. E daí tem as kits também, que é das crianças menores, tem iniciante, daí tem a feminino também, que daí pra você correr feminina você precisa de 65 quilos se eu não me engano pra correr. Daí também tem amador masculino e essas coisas aí. E a tua categoria qual que é? Jovem C. Jovem C. Que legal. E para quem quer aprender a andar com cavalo, quer competir, né? qual que é a tua dica? assim? Para quem Tipo eu, assim, nunca cheguei perto de um cavalo, não tenho nem ideia desse mundo de competição. Ah, eu acho bonito, eu quero ir. Olha, eu acho que nunca é tarde para começar, sabe? Se você quer mesmo, se você tá disposto a tentar, você tem que ir tentar mesmo, persistir naquilo que você quer e, se você tiver autoconfiança e dá tudo de si, não tem porque dar errado, né? Ô Bianca, como é ser uma jovem, né, aqui em Mafra, estudar lá no... No Colégio Mafrense, No Colégio Mafrens. Como é essa relação? Ah, não sei muito bem. Tipo, gosto de estudar lá no colégio, gosto, gosto bastante de estudar lá, me dedico bastante na escola, a... Ah, eu me dedico nos cavalos como me dedico na escola, sabe? Tendo dar tudo de mim e é isso aí. É uma aluna boa? Exemplar. Eu acredito que sim. <risos> que nota que você tira em português? Ah, eu tiro nota boa em português. Nove pra cima, boa, assim, que sabe? Legal. E já tem uma profissão que você pensa em exercer? assim Na cabeça, não. mas Política? Pro... <risos> é, eu tenho na cabeça, sim, porque eu gosto bastante, sabe? Mas não sei se eu vou exercer... E para a área de política mesmo. Na minha cabeça, talvez eu faça administração, medicina também, é uma, uma hipótese, ou a agronomia. Agronomia, medicina... Ou ADM. Administração, é bem distinto. Ou faz tudo, já aproveita e... <risos> é, e como é ser a é filha né, do Wellington Bielek, ex-prefeito de, de, de, de Mafra? Como que é para você ser filha dele? Olha, eu fico muito orgulhosa de ser filha dele, sabe? Por causa que ele me traz muito orgulho, traz todo orgulho para a nossa família inteira, né? E gosto muito de ser filha dele. Ele sempre dá tudo para mim, é, para o meu irmão também, para minha mãe, e dá tudo de sim, tudo que ele faz. E sinto muito orgulho de falar que ele é meu pai. Ele é o teu pai. E porque assim, o teu pai, ele foi, né? Ver, é, prefeito aqui, em Mafra. E numa época em que as redes sociais estão super em alta, e você é da rede social, nessa né? geração que curte aí Facebook, Instagram e tudo mais. E como todo político, né? acho que não é uma situação do seu pai, mas é uma... todos os políticos são muito criticados nas redes sociais. Quando você vê essas críticas, assim, o que, que você. o que, que vem na sua cabeça? Ah, sabe, quando eu vejo alguém falando mal do meu pai, dá vontade de xingar, né? Mas <risos> <risos> o meu pai ele sempre diz que a gente. Não deve fazer essas coisas, sabe? Por causa que não vale a pena a gente ficar... Digamos, se rebaixando a esse ponto, né? De ficar... Xingando os outros na internet, né? Um negócio chato, feio. Mas... Meu pai não dá bola muito, sabe? E eu não entendo como é que ele não dá bola, sabe? Mas... Com o passar do tempo a gente vai entendendo, sabe? Que eu... Aquela pessoa pode estar tá te criticando só por um motivo de inveja, digamos, ou... Né? Mas mesmo assim eu... Não dou muita bola para esse, esse tipo de crítica, porque eu sei que o meu pai não seria capaz de fazer esse tipo de coisa que as pessoas falam na internet. E teve uma, assim, que você falou, cara, agora eu vou ter que bater nesse cara? Teve alguma? Olha, que eu me lembre, não. Normalmente fazem aqueles memes, sabe? Hum. Que daí a gente dá risada todo mundo junto, sabe? Mas teve. Não, acho que não teve nenhum que eu tive muita vontade de bater em alguma pessoa, não. <risos> sabe o que é? é? Nós temos um jornal hoje que temos uma média de um milhão e meio de acessos no portal por mês. Então, a cidade inteira comenta, né? desde o mais pequeno até o mais grande. E aí que a gente percebeu, se a gente for dar bola para todos esses comentários, você fica louco, cara. É muita... É muito. Tipo, assim, às vezes o cara que gosta de você, ele não... Ah, eu sou fã do Remaframix. Mas o cara que não, é, que não gosta de você, ele vai lá e te bate. Então, se você for dar bola para isso, você acaba não fazendo teu seu trabalho. Acho que o teu pai faz uma coisa que a gente faz também. A gente ignora isso e toca o barco, né? Sim, porque crítica sempre vai ter, sempre né? Sempre vai ter. E as pessoas vão... A gente, tem pessoas que a gente olha e não gosta, só que... Não sei, eu quando eu não gosto de alguém, eu simplesmente não gosto. E tem gente que quando não gosta, faz questão de ir lá e ficar falando mal, né? Sim. E meu, teu pai também me falou esses dias que você é uma exíbia cantora, toca... <risos> Sim, eu canto e toco violão e guitarra. Toca guitarra, e violão. violão e canta. E canta. Canta pra mim, então. O <risos> que, que você cantaria pra mim? Qualquer música. Qualquer música. <risos> vai lá, vai tá. lá. Pronta? Acho que estou. <risos> 3, 2, 1... É... Calma aí, deixa eu passar <risos> uma música. É... Vamos ver uma. Hum... Porque eu te amo, eu não sei mais. Quero te amar cada vez mais. O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês. Que legal, que bacana! Eu não sabia que você tinha esses talentos para música também. <risos> é, eu faço aula de canto e aula de violão. Que legal! Muito bem, olha, para quem quiser acompanhar a história. Da Bianca, nós temos aqui no nosso jornal impresso, lá na página 13, contando um pouquinho da história. Também com você, também a Júlia, também fez um, uma competição e ganhou junto também, né? Sim, sim, a Júlia foi fera também lá naquela competição. Ela é baixinha e pequenininha, Aham, uhum, né? ela tem 10 anos, se eu não me engano, tá fazendo 10 anos hoje. Ah, é? Aham. Uhum. Um abraço lá a Júlia, então. Olha, então, eu não sei se você pegou esse jornal aqui, quero dar de presente ele para você, tá aqui, ó. Pra você colocar lá num quadro do seu obrigada. quarto. né? Olha, Bianca, foi um prazer ter você aqui conosco, né? Descobrindo novos talentos aí. E quando você quiser voltar, trazer novas é, o, o, novas competições aí, nos avise pra gente divulgar e, e publicar e torcer junto por você. Uhum, com certeza. Muito obrigado por terem me chamado e é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado que eu agradeço. Mande um abraço para toda a sua família lá. Manda sim, obrigada. Bom, gente, nós terminamos, ficamos por aqui. Entrevista com a Bianca, ela que foi uma das campeãs aí, trouxe um troféu para uh, o nosso querido Mafra. E na descrição do vídeo aqui nós vamos colocar o link da matéria completa para você entender um pouquinho mais, conhecer um pouquinho sobre essa competição. Ela que, desde os, de, desde os nove, né, dedica essa, a, essa arte de, de estar com os animais, rodeio e tudo mais. Para você que nos acompanha pelo YouTube, nosso muito obrigado. Deixa o seu like aí, né? compartilhe esse vídeo no YouTube. Para você que está nos ouvindo pela web rádio, corre lá no nosso Facebook, no nosso Instagram ou no próprio site. Lá também tem a reportagem, a matéria completa da Bianca. E eu volto a qualquer momento com muito mais informação.